Bem-vindos, aventureiros! Vamos começar aqui um novo gameplay aqui no canal. Vamos jogar um pouquinho de Skyrim com alguns mods. Bora lá pro novo jogo. É, gente. Essa introdução, apesar de já ser antiga, já tem muito tempo que a gente assiste ela, ela é muito épica, né, pessoal? Gente, é o seguinte, vocês vão observar que eu instalei alguns mods aqui e pode ser que algumas coisas não tenham sido traduzidas para o português, tá? Mas, cara, esses mods deixaram o jogo simplesmente incrível. Observem ali a roda da, da carruagem, gente. Olha, olha a armadura do Halof que Eu acho que é Haloff, né, pessoal? Olha que massa, cara. Olha, olha aqui, cara, a armadura do... É muito top, cara. Ficou muito legal. Ainda quero instalar mais alguns, mas assim, de, de certa forma, já ficou muito bom. Já ficou muito bom. A criação dos personagens aqui, gente, vocês vão ver que massa que ficou também, assim, de tanto de opção que tem. Depois também, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando sobre os mods que eu instalei e como instalar. Olha aqui, olha, olha isso, gente. Olha aqui. Muito massa. O freak, cara. Olha a armadura do freak, cara. Eu não lembro se é assim, mas eu acho que não era, não era assim na, na... Na versão original, não, cara. Muito massa, gente. Vou, vou curtir um pouquinho aqui, vou comentando algumas coisas... Mas aí vocês vão comentando também. Eu quero instalar um mod que você olha pro chão e você vê seus pés. Aqui, olha. É muita coisa legal, cara. Muita coisa legal. Ficou muito legal. Nesse mod aqui, vocês vão ver que tem uma porrada de arma nova, cara. Muito massa. Arma e magia. Que eu instalei. Olha o céu, gente. Que show que ficou. Eu tô com medo só na hora do do dragão aparecer, se ele vai dar problema ou não, mas eu acho que não vai dar, não. Muito legal. Muito legal mesmo. Olha Muito legal, cara. Ficou, ficou bem bacana ver. Eu vou te falar, gente, a gente Tá indo para o ano de 2021. Skyrim vai fazer 10 anos e, simplesmente, cara, é um jogo que vale a pena jogar 10 anos depois. E eu ouvi uma notícia que no Xbox eles conseguiram fazer rodar o, o jogo para 60 FPS, cara, travado. Dizem que não tiveram sucesso no Playstation 5, mas não sei. Mas diz que o jogo tá muito bom para você jogar nos consoles da nova geração. Muito maneiro. Aqui tem alguns mods que eu instalei para os personagens ficarem mais bonitos. Os cor o corpo das mulheres, mais cabelos, mais tipo de cabelo, saca? Algumas coisas assim. Instalei também um mod para mudar cabelo dos homens, sobre flora, fauna de Skyrim, ficar mais bonita, mais preenchida. Vocês vão observar algumas quedas de quadros, tá gente? Principalmente por causa dos é dos mods mesmo, porque eu instalei muitos mods, entendeu? R. Loff. Não eu não sou um rebel. assassino. me Eu tinha falado com vocês lá no Instagram, quem não me segue, ah, aí gente, olha, olha isso cara, olha o menu aqui gente, olha aqui o tanto de coisa que você tem pra você mexer, dá pra você mexer em tudo, eu vou fazer um cortezinho no vídeo gente, para não ficar o, o vídeo muito gigante, eu montando aqui raça, essas coisas, mas a priori eu vou fazer um, um personagem mais é, assassino furtivo e tudo mais tá então me aguardem que eu já volto bom pessoal eu pulei toda aquela parte inicial do da criação de personagem aquele, aquele início lá de a gente fugindo daquela bagunça que eu acho bem chatinho eu acho que não ia agregar muito para gente não então eu, eu pulei tá só para mostrar para vocês eu criei aqui um, um wood elf tá uma mulher wood elf vai ser focada totalmente na questão de furtividade e assassino tá para esse com o primeiro gameplay gente o que, que eu vou fazer cara eu vou eu não sei se vocês lembram existe uma mina bem próxima ali do início e que tem uns bandidos e tal, dá para fazer uma exploração bem legalzinha, cara. Acho que vai ficar muito boa para esse primeiro gameplay. Vou usar algumas perícias de furtividade. Acho que vai ficar bem da hora para a proposta dessa primeira gameplay, tá? A flora tá muito bonita, gente. Olha pra vocês verem, cara. Eu acho que esse mod aqui ficou muito legal. Olha, olha o destaque das ruínas ali, ao fundo perto do da versão original muito legal eu quero deixar os ro o rosto dos personagens mais suave eu tô achando ainda meio meio ruim mas vou, vou procurar os mods bonitinho do jeito que tá já tá bem legal eu acho que já foi uma proposta bem interessante para o que a gente tá precisando né Cataratas fúnebres, como que pode né, morar aqui nessa cidade, vamos lá, uma coisa que eu quero comentar com vocês sobre esse gameplay é o seguinte, muitas vezes gente, nas minhas gameplays eu vou fazer cortes porque eu quero ler tudo que for livro, tudo que for do universo do Skyrim, porque eu quero trazer muita lore pra vocês a respeito da história, né? Essas coisas. Aqui eu vou escolher a Pedra do Ladrão, obviamente. Já escolhi, meu filho. Vamos lá, vamos lá, Haloth. Com certeza não. Vambora. É aqui na frente, tá, gente? Vocês vão ver aqui na frente eu tava eu tô repetindo essa gameplay vocês não acreditam eu fiz a gameplay toda direitinho cara aqui gente tem um cara tem um inimigo aqui já ele fica bem ali ó sai ralof você tá me atrapalhando É ele lá tá vendo como a minha furtividade é muito ruim ele me vê cara toma toma toma só na esposa peguei o trem sem querer hidromel não não quero depois eu baixar um mod também, gente, de música. Se alguém souber algum mod de músicas novas pro Skyrim, deixa aí nos comentários porque eu quero trazer mudar essas músicas a gente enjoa, né cara? É legal na primeira vez que você tá vendo e tal, cara, mas pô, depois da 50 vez que eu tô jogando esse jogo. Eu... É foda. Aqui é legal demais. Eu adoro essa mina, cara. Tem muita coisa bacaninha aqui, tem uns, dá pra você treinar bastante Eu vou ensinar uma manha para vocês aqui, eu não vou fazer essa manha, tá? Mas eu vou ensinar para vocês o que, que vocês vão fazer Que logo no começo do jogo dá pra você já é, melhorar suas perícias de furtividade Aqui, gente, ó Se vocês pararem nessa beiradinha aqui, ó, do lado de cá E ficar andando aqui, ó a sua furtividade vai aumentando e, e praticamente assim Você pode mudar o quanto Aumentar quanto você quiser da furtividade Sem problema Um dos caras vai dormir E o outro vai vir inspecionar Tá vendo? Eu tô só segurando o botão de andar aqui pro lado Aí vai aumentando aqui ó. Vou aumentar mais um nível para vocês verem Como é que funciona Não tem segredo É muito tranquilo eu só quero passar para mais um nível, pra gente ir ir pro nível 2. Que aí eu vou aumentar um nível da, da dificuldade deles me verem, né? Que isso ajuda muito. Muito mesmo. E vou focar bastante, gente. furtividade ali, os caras não me encontrarem. E nesse começo agora, gente, vocês já vão começar a ver as armas novas. É, fica, é muito legal, gente, esse mod de arma nova. Dá uma flechada nele. Vai vir aqui. A gente mata ele. O oh, doido. o outro ali. Vai vir ver. A gente mata ele também. Hello? Outro. você não, não tem arma nova não esse novo jeitinho que eles arrumaram aqui de dos itens ficou muito bom né gente eu achei muito legal cerveja vinho não, não quero não. vou ver se tem alguma coisa interessante aqui eu pego isso aqui gente por causa do depois criar as poções de veneno me né? ajuda muito como ali abrir a ponte? Vamos levantar que aqui não tem mais ninguém. Não, na hora que eu abrir, eles vão vir aí, a gente já vai ficar aqui em furtividade. Toma. Ó, pulo, pulo. Acho que eu consegui despistar ele, cara. Deixa eu fazer uma coisa aqui de uma vez. <risos> muito legal. Eu vou por mais em saúde, porque como meu cara vai ser bem furtivo, eu não, por enquanto, não faz sentido colocar em vigor, mágica muito, mágica muito menos, né? Olha aqui, tá com uma arma nova, ó. Maldito. Toma. Deixa eu ver que arma é essa, gente. Vamos ver aqui, ó. Ah, um quarteiro staff. Essa arma não tinha. Eu tenho quase certeza que não tinha. Nossa, eu tô pegando os tanques, não é pra pegar. Agora, vamos lá. Vamos ver se esse outro bacana aqui vai ter as uma arma diferente, mas eu acho que não tem não. Deixa eu ver. aqui, ó. Ah, não. Eu não lembro. Ah, tá. Ah, tá. Eu ver a arma é assim. Eu tinha esquecido, gente. Como é que vê a, a arma de pertinho? Aqui, ó, vai ter uma, uma cela. Tem um cara bem ali, ó. Fica sentadinho ali, ó. Tá vendo a cabecinha dele ali, Corpinho. Dá uma flechada na orelha ali. não acertou não, bateu bem na grade, vem cá, o que que ele vai arrumar, opa, opa, que é <risos> será que é minha imaginação, pelo amor de Deus, pode que não né, vem cá ó, Vou pegar a mãe aqui, pega, vai ficar escuro. Ele vai vir. Isso. Toma. Toma. Ah trem, gente. Muito massa, cara. Na moral. Flecha, chave. Vou pegar sapato, não. Vou pegar os tesouros aqui. Tesouros ocultos do ferreiro caramba já achei um é um ágil. mas eu não vou pôr isso não porque eu quero manter a minha personagem bem ela que eles tom mais sabe Mais louco não tem nada vamos lá vamos aqui vai ter uns três ou um, três acho que uns três inimigos tem aquele da ponte tem um aqui ó e fica de ah lá vamos esperar um pouco e tem um que fica mais lá em cima vamos matar esse aqui primeiro uma uma morta o cara lá em cima vamos ver se a gente acerta vamos ver se acerta gente Dá uma flechadinha isso ah, velho. Ele vai descer aqui. A gente... Opa, toma cuidado. Dois não. Tá bagunça aí, gente. Fica parado, fica parado. Fica parado. Toma. Toma. Hum. Passou perto, mas não tão perto. Toma. só na furtividade, povo, só na furtividade, vem cá ah, tão massa, vai, na moral vamos ver, não, tá com arma, que a gente já tá acostumado a ver acho que agora não tem mais ninguém não, já matamos todo mundo só os tiros nas costas, gente aqui é uma arma nova ó ó é uma daga cara vou usar no meu personagem ó muito louco filho. já vou já vou ter equipar aqui vamos ver que itens armas isso aqui vamos tirar remover vamos aqui isso agora Vamos favoritar esse e esse. Ah, muito massa. é ah, arma nova aí, gente, ó. Ah, trem. Doi demais. Doi demais. ou oh, muito massa. Muito maneiro. Vamos levantar. Aqui tem um baú. Aí a gente já termina essa gameplay, gente para não ficar muito longa a gente já tá com 12 minutos a aumenta o amuleto aumentou em 10 pontos caramba gente muita coisa a gente tá achando aí eu já equipar então que que a, a acho que fica aqui né é. capuz do novato é se bem que esse capuz com, combina comigo né Vou ver o capuz do torturador Ah, é, tem armadura Deixa quieto Armadura 19 Vamos lá Acho que a gente pode até terminar esse gameplay para não ficar muito longo acho que o começo já deve ter dado o uns 5 minutos, né, gente? Quer que comecinho assim, lá Vamos só pegar os itens embaixo Daquela mulher que a gente matou que que é isso aqui? Ah, tá. Achei que era pra pegar um item. Escudo de ferro. Aqui, ó. Essa arma nova também. Antigo sword. Hum, legal, pô. Ok. Pedras de amolar. Beleza não tem mais nada aqui ó já armaduras vou pegar porque vale dinheiro bloco de madeira queria subir mais um nível antes mas não vamos embora vai ter jeito de subir não porque não tem mais ninguém aqui ó, quase esqueci para trás vambora gente eu vou, eu vou chegar na cidade com o Halof e aí a gente termina a game play. acho que... Opa, isso aqui eu peguei? Peguei. Fiz uma escuridão aqui, tá até difícil você ver onde tem que voltar. Tem um jeito de correr? Ah, tem, é no alt. Nossa senhora gente, esqueci da armadilha ali quase que eu quase que eu dele. <risos> quase que eu morri, cara, imagina. Nossa senhora. Vou salvar aqui. Vamos ver se a gente consegue aumentar um nível aqui de furtividade. Oh, acho que o ralof tá aqui. A nós já foi lá pra baixo. peixinho pulando ele já matou os lobos cara tá tem olha que bonito cara olha que bonito gente ele matou os lobos cara doidão e será que vai ter outro lobinho aqui podia ter né a gente subir de nível Cadê aqueles, as ruínas ali? Quero ver se meus mods mudaram alguma coisa das ruínas, cara. Aí ele chegando a mim. Espera aí, bicho. Vamos ver o outro. Cadê? Ele está aqui em cima. Ele tá aqui, ó. Tá indo lá encontrar a irmã dele. Vamos guardar o arco. é isso? Ah, tá, é em cima. And who is this? One of your é isso? a minha Ai, eu odeio a missão de entrar nos Tormaclocus. Cara, eu odeio aquela missão. ô oh, missão chata. Helgen? um dragão atacou. Pod, um o que é isso, mulher? Estou trabalho de eu vou lá. Bora, meu filho, que a gente quer conversar com você. Salvar aqui, né? Aqui a flora. Acho que essas, essas plantas que são as novas. Você, você realmente <risos> sabe <risos> o Vem nos encontrar se você see any Imperial soldiers coming. eu quero estar em muito bonito. Ah, Raylo, é, gente, eu acho que já daqui a pouquinho a gente pode parar, né? Não vai ficar muito chato na gameplay para vocês. Ele fica um tamanho legal, não, não, não fica muito grande e boa. Combinado assim, então, gente... É, eu vou esperar acabar esse diálogo aqui, porque senão vocês please for fighting for your own people all of skyrim a real live i can hardly believe it myself foi muito legal aquela guizinha riverwood Ninguém mais veio na rua do sul como eu sei. Bom. um está morto. Você e seu amigo são bem-vindos para ficar aqui que me preocupar ah, os um amigo a ah sim. Ah, eu quero isso. Quero isso. Ah, é uma sacanagem, né? Mas eu vou pegar tudo, né gente? Esse aqui não vou pegar, deixa eu ver. Não, é muito pesado. Não vou pegar não. Pega a bebida de boa. Beleza. Que você pode fazer para mim. Para todos claro, nós. fala aí, manda aí. O Jarl ah tá, daqui é que eu vou lá avisar que tem um dragão. Lembrei. Não beleza gente. a gente fica por aqui, tá? Não se esqueçam de comentar aqui, pessoal. O que, que vocês acharam? Quais as diferenças que vocês notaram entre essa gameplay e a gameplay do jogo sem mods? Quais os mods vocês me indicam? Melhorias? O que vocês puderem. Comentem aqui embaixo. E se vocês vão gostar dessa gameplay aqui e tudo mais, tá? Grande abraço para vocês até a próxima aventura de Skyrim.